a gente vai botar o canal com uma grande surpresa Vamos comemorar o canal bateu 1 K Tem bastante tempo? Tem Mas vamos comemorar O que, que eu vou fazer? Então a gente vai fazer um pirulito gigante E para que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar disso João Pau para servir como base Precisa De bastante açúcar Xarope de glucose Negócio para deixar colorido E... Essência para dar o gosto. Eu peguei duas sabores de essência. Eu peguei essência de baunilha branca, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. E peguei essência de tutti frutti. O que, é que eu vou fazer? Um que eu já fiz aqui para fazer o teste, vou mostrar para vocês. Tá vendo como ficou? E esse aqui eu vou fazer tudo com vocês. Deixa eu pegar a faca. Essa é a faca aqui é Vamos pegar a faca aqui, ó. A gente vai furar, tá vendo? Passo, pareço no leite, pauzinho. É, gente ficou até melhor que o outro. E a gente vai deixar mais ou menos aqui. Mas só que o no, como o nosso líquido é muito grosso, a gente, eu vou pegar uma fita e vou passar. Mas já já eu faço, porque a gente já deixou pronto pra gente poder fazer. E se der pra fazer os dois, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, vamos agora pro fogo. Eu coloquei 9 de açúcar, eu coloquei 9 de açúcar. Uma, duas, três, quatro. Agora eu vou pegar o de Pera, Espera, espera, aqui. Vamos ver qual é a meia aqui. Meia. Meia, tropa. Esse aqui é o de meia. Deixa eu aqui, meia. Meia. Agora, tropa, eu vou colocar quatro de, de xarope de glicose, que é de milho. Oi. E posso ver. ali já tá bom né melhor melhor colocar uma vez ali já tá bom vou colocar no olho porque esse negócio que eu não vou dentro vai ser um ó que bicho muito <risos> <risos> ruim não tem um mapa dentro então, eu tô pegando tamanho, lá vem a mão antes, tá? Hum. Tira com outra colher. Com a colher de pau, com a colher de pau que tu vai mexer. Uhum. Tá aqui, tá? Isso. Vou pegar o resto. Não, tira com a colher de pau que tu vai mexer. Mas eu vou ter que abrir outro. Também. Isso. foi um. Pega o outro. Come E há quantas? Foram 4 e c 3 né, que dá um lugar mais 2 né, coloca metade só dessa Porque era... é, é. Né? Uhum Que era metade, então se um, o 4 foi 4 e meio, ia 3 Uma dessas que geralmente dá 2, eu vou colocar só metade dessa É, é isso? Isso Até 3 Não, não. Tá bom. Agora vamos mexer Isso, já vai ligado o fogo? Esqueci. E vamos ligar o fogo. Troca, como é uma coisa bastante demorada, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma mexida aqui, vou esperar ficar mais ou menos no um, um ponto e vou voltar a gravar pra vocês. Três dias depois. Já olha aqui dentro, tá vendo que ele cai de formato de fio e ele tem que estar tá quebradinho, ó. Vou te mostrar pra vocês. Ó. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a cor agora. Vamos pegar de tutti-frutti com essência. Primeiro a gente vai colocar a cor, depois a gente coloca a mistura. Primeiro colocar a cor. Vou colocar a cor aqui, pra vocês verem. Coloca assim um biquinho mesmo. Não fiquei azul, não, né, mano? Não, calma aí, gente. É porque eu, eu me enganei aqui, entendeu? Eu Acho que tá bom, gente. Vai, eu tô filmando só. De novo. <risos> uhum, meu Deus. Aí depois, pra lavar essa pandela aqui, vai ser um... maravilha. Então, Sinto muito, mas o Arim vai levar uma sua. <risos> passar uns dias sumido é porque levou um azul. Mas olha que bonito. Agora eu vou colocar o, o, o gosto, pessoal. Pega o toutifruit. É, Ó. Tutti fruit. coloca um gotinho. É isso. Cheiroso é. Tá bom, né? Tá bom. Vamos, vale lembrar que criança não pode fazer. Isso, criança não pode fazer, não pode mexer. Se for fazer isso, parece que a pernilha de um adulto, hein? Então, acho que já tá bom, acho que colocar, mais só um pouquinho disso. Tá Agora vamos colocar lá, vou colocar uma pernilha. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui. Tem isso aqui, ó, que eu tava me né, dona? Isso aqui, né? É. Já? Já. Ó, velho. Acho que não sei mais o vai ficar Tá bom. Não, tá não. Deixa eu fundir aqui, na dá que pra ficar bem. do lado. Do Pronto, então agora a gente vai esperar mais ou menos uma hora Tá ficar quente. Ganhei. Eu vim esquecer, não pode, tá vendo? Vou esperar mais ou menos aqui uma hora. Aí a gente, quando tiver pronto, que eu mostro pra vocês. Então vamos terminar o vídeo, né? Então, a gente fez aqui, ó. A gente esperou, eu acho que. Deixa ontem A gente terminou umas lascatória. Ah, é horas vai até hoje da manhã. E ficou duro, ó. Pra gente gravar aqui primeiro. Ó. Ó. Ficou hum? duro. Vou abrir aqui para ah. ver também. pelo Deixa eu pegar aqui uma faca aqui <risos> É bom. É. É. É. É pirulito é não é não é pirulito é acho que é. Hum, Não vou muito bom Ai, eu dentro <risos> bom, prova. Como é que ele grava O que tu achou? não ah. No jornal Não, hum, Então foi <todos> Go! <laughs>